O que é que tu achas que deve ser feito para minimizar os estragos que estão a ser feitos atualmente no mar e na biodiversidade? Opa, é os governantes terem consciência do mal que isto está, o, o, o, o quanto mal isto está. É porque pronto, pá, está tudo ok, bem em cima da água, não, não há. Deve-se aí algumas manchas de ácido moriado e que hoje, mas uh, é as pessoas serem sensíveis. Relampada! Sejam bem-vindos ao décimo qualquer coisa, já não me recordo, décimo, portanto, estamos na quarta temporada e isto é décimo sexto episódio. É verdade, Relampada já tem 16 episódios de vídeo, eu acho que as coisas têm que ser medidas desta maneira quando falamos de projetos online, quantos episódios de vídeo é que nós temos. Sejam bem-vindos à quarta temporada, que também é a última temporada de 2020, este ano maravilhoso, que toda a gente adorou. Eu yeah, acho que sim. Yeah. Toda a gente adorou este uh, melhor <risos> ano de sempre. Melhor Fisa ano de sempre. Nova. Feliz ano novo! É yeah. assim mesmo, relampada. Terminamos e fechamos um ano da melhor maneira. Nós agora somos patrocinados pela Red Bull. Uh -huh. uh. Uh, relampada, Rampada, rampada tá, está está. Lentamente uh, a subir a escadinha, neste caso a gente deu um, de, pá, deu um, um passo de três ou quatro escadas <risos> para cima si, mas espero que a cada não seja assim ao má. De 16 <risos> já pode de Aos 16, é verdade. Olha, muito bem, aos 16 já, pode, já podemos berrer de bolo, é verdade. Comigo, neste episódio ilustre, neste ilustre episódio, temos dois convidados que estão muito dados ao mundo da fotografia e do vídeo também. Georgina Abreu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Make some noise. Igor uh -huh. Gomes, also known as Gogo. -Go. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Finalmente, oh, finalmente oh. temos um episódio com fotógrafos. Que era uma coisa que eu queria já há algum tempo, mas agora sim uh, foi possível. A minha primeira pergunta, só mesmo para quebrar assim o gelo, é aquela pergunta que ninguém está à espera. À medida que a vossa experiência na fotografia aumenta, vocês têm vindo cada vez mais a apreciar fotografias desfocadas? Sim, bastante. Sim. Porquê que isto acontece? Mas porquê? Porque que, de repente, à medida que vamos sabendo mais, vamos apreciando as coisas que, tecnicamente, são mais fáceis, mas artisticamente são mais elaboradas? Queres começar? Uh, começar assim. Acho que tem a ver com a maturidade da, da imagem, do audiovisual, uh, porque muitas vezes uma imagem pode estar completamente desfocada e ter 3, 4% só focada, mas isso é a intenção do próprio fotógrafo, uhum. ele deixa fazer um blur à volta da, da imagem e só aquele ponto, aquele promenor, seja no olho, seja numa peça uh, que esteja focado, o que é que vai fazer? Vai vitalizar a imagem, uh, portanto, é, é, é, tipo, aquele blur é como se fosse para dar um ambiente e ali onde está focado é onde tem o ponto de interesse, o ponto. Assim dizer. Muito bem, muito bem. <risos> Georgina, eu estive a ver o teu Instagram ontem à noite para lá estava, para fazer a pesquisa para as minhas perguntas. Eu vejo que tu decides muitas das vezes colocar a fotografia principal num carrossel de três ou quatro fotografias como a, precisamente a desfocada. Porquê é isso? Queres-me falar do porquê dessa decisão? Uh, bem, eu... Eu tenho vindo a trabalhar essa parte da fotografia desfocada porque eu acho que quando nós olhamos para uma imagem muitas vezes uh, tem a ver com o que nos transmite e às vezes o desfocado ou o que não é nítido faz-nos olhar duas vezes ou então perceber melhor o que é que está ali e, e eu gosto dessa brincadeira e eu tenho de com isso na fotografia. Uma das imagens que eu criei uh, no meu projeto de miragem era mesmo uma fotografia do pelo do mar e estava uhum. toda desfocada, e foi o mesmo propósito, porque eu queria, porque eu queria uh, dizer aquela ideia de, de uma milhagem, de, um, de algo que nós vemos que está ali, mas que não está ali, está distante, e é esse jogo que que eu acho também interessante. Muito interessante. Vamos estar aqui, durante esta conversa, a falar de, dos processo, do processo criativo destes dois grandes fotógrafos. Mas uma coisa que não nos deixa desfocados, mas sim, cada vez mais nítidos, é a Red Bull. E temos ali representado, em representação da Red Bull, o Fábio, que vai preparar-nos algumas... O algumas, pequeno almoço dos campeões. O pequeno almoço dos campeões, como ele diz, é verdade. Portanto, Fábio, estás à vontade aí para fazer a a tua arte, para fazeres aí a tua arte e já vamos uh, arrebitar e, e, e, e de repente criar umas asas para esta conversa ir para mais além. A verdade é que e neste. São dois almoços, para ti há dois pequenos almoços, para a Andreia tem, uh, tem que ser dois pequenos almoços. <risos> muito bem, muito bem. Uh, claro que, como tudo o que é uh, arte em geral e neste caso a fotografia em particular, podemos estar aqui horas e horas a falar de, do mesmo assunto que nunca vamos uh, terminar uh, mas uh, e comecei esta pergunta da, das fotografias desfocadas porque ambos, vosso, um, ambos uh, gostam de trabalhar essa parte mais criativa, a parte mais artística da foto uh, por exemplo tu, Georgina tu uh, fazes fashion films também e a tua fotografia é tudo muito à volta da, da moda Queres-me falar o porquê desse, de, de estar-te focar nessa área e queres falar-nos um bocadinho do teu percurso inicial, como é que isto tudo surgiu? Uh, sim, pode ser. Uh, bem, eu sempre, desde pequena, gostava muito de me vestir, de experimentar roupas. Comecei a fazer algumas sessões com as minhas amigas, uh, em termos de vídeo também, fazia alguns fashion films, mas mesmo na brincadeira. E depois eu comecei a perceber que eu gostava mesmo daquilo e que era algo que eu queria seguir. Comecei a procurar cursos e aí encontrei um curso de fotografia de moda lá na Inglaterra. e disse isto sou eu. E então eu fui para lá uh, e correu lindamente, eu adorei o curso e senti que era mesmo aquilo que eu queria fazer para, para a vida. Foi uma licenciatura? Sim, uma licenciatura 3 anos. de três anos. Sim. Uh, e também tivemos alguma introdução no vídeo e fashion films. E eu, pronto, também, porque inicialmente eu até comecei a fazer vídeos antes de fotografia. Eu terei um curso de multimédia. Okay. E por seguir é que, é que passei para a fotografia. E quando fui para a Universidade, voltei outra vez para o vídeo. E então agora é tipo uma mistura entre fotografia, vídeo, faço os dois. Exato. Porque... Uma câmara a partir da... Principalmente <risos> hoje em dia faz, faz as duas coisas, não é? é. Uh, Gonçalo, em completo contraste, tu começaste como designer, correto? Sim, sim. sou licenciado em design e começaste portanto na fotografia não só na fotografia design de, de mais ligado à publicidade mas também fotografia certo. publicitária correto está bem, está bem. portanto Isso. em completo contraste começaste de uma coisa mais objetiva com um objetivo fixo fala-me do, do início mas eu já venho da fotografia uh, dos anos 88 e 89 89 foi a primeira máquina que comprei subaquática, aquática que era a Nikon 89, 90 Analógica, e, portanto. Analógica, uou, uou, E não sabíamos, okay. e uma, uma coisa engraçada dessa máquina era, tu não sabias se estava focado ou não. E então tu tinhas uma profundidade de campo que tu decidias, certo? E então, okay. do 1 um metro até aos 2 metros estava focado. Portanto, tu vias o enquadramento, mas sabias que só estava focado ali aquela... Exato. Aquela... opa já, já no, fomos tá, aqui obrigado. invadidos é e de uma boa é maneira. Ok, agora sim, vai dar asas. Agora vai dar asas. <risos> e então depois, um, relativamente à, à fotografia subaquática, uh -huh, uh -huh. comecei a fotografar, a fotografar muito e muito, e antigamente era diferente porque a gente tinha que esperar 3, 4 dias para ver as fotos. Exatamente, claro que Era uma ansiedade normal. era uma ansiedade incrível. Mas depois de ver o resultado, muitas vezes era tudo preto. Era caríssimo. Exato, porque, um, porque uh, a iluminação, não é? A luz lá embaixo, nas profundezas é completamente diferente. Sim. Como é que é, vocês combatem isso? É tu usas flash, flash muitas flash, vezes? Sim, para, para fotografia uso flash e vídeo também. No vídeo uh, só uso uh, luz. Uhum. portanto uso uh, luz natural. Luz portanto. natural, exato. E uh, uh, uso focos, aliás, estava a falar de... Ah, okay. não, uso, uso focos. Focos, ok. Na fotografia, eu uso uh, flash e uhum. focos. Ok. No vídeo, como não dá para usar, Exato, o... claro, só, o flash uso, só uso o, o foco. O que, o que é que acontece? Uh, no fundo, a gente, por cada 10 metros, a gente vai perdendo uma grande percentagem de, de cor. Uhum. A, okay. a partir do, já dos 10 metros, o vermelho já fica verde. Portanto... Ok. Porque a radiação solar vai, vai, vai ficando é filtrada. É verdade. Vai filtrada. O que é que acontece? Tu tens que ter muita luz para poder estar à vontade para ter profundidades de campo grandes. Para usar as profundidades de campo grandes. Ou, ou não. Ou não. Pode ser. Mas tens luz suficiente lá em baixo para trabalhar à vontade. Sim. Para depois, em pós-produção, tu... Exatamente. E exatamente edita -se edita -se edita -se como, como grafias, tu queres. Exatamente. Até normalmente o que eu faço, uh, trabalho um bocadinho com a luz um assim bocadinho mais abaixo uhum. que é para a seguir na edição, que tu também sabes quatro, André, quatro, podes quatro. puxar um bocadinho mais, é mais para quatro, as luzes sim. e pela parte cromática também, da, uhum. Da, da, uhum. da imagem mas sim, comecei muito pela, pela fotografia depois comecei a pintar uh, principalmente aerógrafo Exatamente. e... Exatamente, também estás ligado às artes, artes plásticas, depois artes, uh, artes depois fui, fui, fui evoluindo depois ainda fui para o ano zero de arquitetura, em Lisboa, na Lisboa porque ainda queria ver se era a arquitetura que era o que, que queria mas não era. Não, era Ficaste com a era fotografia. Era o design. Ah, o design específico. É, o design para mim é o é, é, é, é meu trabalho, é sim, de sim. onde eu vivo. Mas... Tu ganha pão não é? Exatamente. Tu exatamente. exatamente. Então dirias que a fotografia é mais um hobby, uh, um hobby para ti? Um hobby muito presente na tua vida? Uh, até um certo tempo era um hobby. Okay. Depois, Passou a ser... Profissional, profissional. mesmo e, e também, eh, portanto, ganhas e fazes trabalhos com esse tamanho. Exatamente. E também com vídeo. E com vídeo também, convide. Convide também com a fotografia, mas depois a fotografia, na altura, a, o, a passagem do, do analógico para o digital não me conformava. Uh, só uma coisa, em 2013, a é que sai uma máquina que, para mim, era igual ao slide. E aí sim, aí investi dinheiro, porque até então não achava que o digital tinha potencialidade, principalmente para fotografia sobre a quadra. Portanto, foste mais, foste, digamos, resistente a esse nível. Resistente ao ponto sim. de só vou fazer a transição quando me sentir completamente Exatamente. Seguro. Quando as máquinas... E isso aconteceu quando? Em, em 2013. 2013. 2013? Até à altura yeah, estavas yeah. a fazer analógico. Uh, Sempre fiz muito analógico. muito analógico e sim. depois deixei o analógico e passei para o vídeo, deixei a fotografia. Ah, deixaste a fotografia já comecei... Não era. Não era, ah, pá, <risos> não, não era, pronto, não era viável, não, Exato. é porque é muito caro, não, eu eu isso, era muito caro. Não, era muito caro. E então o que é que acontece? Em 2009, aliás, já tinha começado antes, em 2016. Uhum. E em 2009 há um, há um campeonato da Alemanha, um campeonato, pá, estavam os melhores todos aí de, da de, de Alemanha, os videógrafos e. Da subaquáticos da mãe e concorri e fiquei em terceiro lugar uh, entre 12 okay, e disse, oh, é por aqui que eu vou começar okay, <risos> e bem. então comecei na, na parte do vídeo fui investindo, investindo, investindo, investindo Muito interessante, uh, muito interessante mas é engraçado perceber que uh, fizeste muita uh, muita fotografia analógica porque é uma coisa que eu estava-me sempre a perguntar quando estava a fazer a minha pesquisa para esta entrevista uh, Pá, como é que era. Como é que era. Pá, fotografar analógico debaixo d'água. Que se já é Exato. complicado agora. Então em analógica ainda era um desafio ah, é. extra. Por falar em analógico, tu tiveste alguma experiência com analógico na, na faculdade, Georgina? E se sim. Hum. Verias-te a, a fazer a fotografia analógica regularmente? Sim, eu, eu acho que sim. Não. Só analógica Fazendo também digital Mas assim nós tivemos aulas de, de fotografia analógica na faculdade Usar um, Os laboratórios de, uhum. de revelação e tudo um, E eu cheguei a fotografar Durante estes três anos Muito analógico Só que é mais aquela coisa de uh, Investir para ganhar uh, claro. que É preciso Para investir E depois uh, o tempo Demora para para revelar e para fazer o scan. Porque quando eu estava lá na faculdade, nós tínhamos acesso a tudo, então eu fazia um, tudo. Eu, eu, eu revelava e depois a seguir fazia o nas fotografias. Estando agora aqui na Madeira, não há tantas possibilidades porque até já ninguém revela aqui, é a no continente. Exato. E assim, muitas vezes que eu gostava de fotografar mais uh, e, e tenho muitas saudades porque filme, para mim, é uma experiência, é completamente okay. diferente de digital, mas claro. é mais aquela, pronto, essa parte de não, não dar jeito porque é preciso enviar e os custos e pronto, mais para frente se calhar quando já tiver uma... <risos> um... Um portfólio mais estável em termos de clientes e tudo mais. Talvez investes em fazer um. comprar os químicos e. para casa e comprar o. Achas que sim, achas que sim. Eu não fotografo pelo a preto e branco e sei que. mais a cores. Sim, a fotografa cores. E analógico também, porque revoar a cores é mais fácil do que a preto e branco, não é? É, eu pensava que era o contrário, pelo menos lá na faculdade disseram. Eu via muita gente era a revelar a preta e branca. A preta e branca. Sim. Porque ou ta ou talvez ao contrário, não, não sei. Bem, não tenho experiência uh, nesse caso. Mas <risos> a preta e branca é, é, é fácil de dominar a cor, não, na revelação. Sim. Na revelação, sim, sim. Sim, sim. a cor é muito mais complexa. Claro, e ah, certo. Certo. É Exatamente, sim. ok, ok. Porque o, o é preto e branco é, é simples, é, é são, é, é são sim. grais. É fantástico quando tu, mas claro. a revelar e começas a ver a imagem, a aparecer ah, e pá, e é uma coisa que tu sentes. Não é uma coisa que está dentro da máquina a processar. É tu Exato. próprio que toques e cheiras mal. Isso está a ver aí. E tudo Exato. -se. Mas tudo o processo, toda a magia do processo. É, é, é, tu achas isso mágico, correto? É, tu achas, Georgina, que o caminho no futuro dos fotógrafos vai um bocadinho por aí, porque cada vez mais tenho visto que as pessoas fazem a edição das fotografias a digital mais é. para o lado vintage, porque têm é. saudades daquele tipo de cor, tu também és assim tu também trabalhas muito com cores pastel cores assim mais vintage sim, sim porque eu, eu tenho muita influência dos meus álbuns de família, eu acho, eu olho okay. para as fotografias que o meu pai fotografava uh, e ele pronto ele não era fotógrafo, mas uh, mas há aquela qualidade e as cores uh, do analógico que, que mesmo fotografando hoje em dia com aplicações, não há a mesma coisa, claro. e, e pronto acho que é essa nostalgia que faz com que nós queremos outra vez trazer isso? Será palmo? que há é soldados de <risos> tempo Exato. de. Sim, sim. Exato. Apesar de nunca ter estado muito. não ter vídeo a essa altura, porque quem fotografava era o meu pai, mas uhum. uh, pronto, era é isso. Muito interessante, muito interessante. Gonçalo, voltando sim. também aos tempos da fotografia analógica, o que é que tu tens mais saudades dessa altura? E se tens saudades de tudo? Porque é que o processo era o, talvez o dobro do, Olha, o do trabalho, ou o triplo. Sim, sim, mas havia espécies para fotografar e tínhamos um mar fantástico. Hoje em dia já não tem. Hoje, hoje, hoje em dia está tudo mudado. Há certos sítios agradáveis para mergulhar. Mas hoje em dia não, já não tem, a gente já perdeu 70% das espécies que a gente tinha. Da beleza que a gente sim, tem... Num é, espaço de 30 anos, correto? Sim, correto, 30 correto, 30 anos. correto, correto. 30, 35 sim. anos. E comecei a morriar em 86, 87, e é uma discrepância, e, e, e, rapaz, é, é muito grande, é uma, é uma discrepância é muito grande. Sim, tu também, tu, tu és, uh, tu és uh, o fundador do projeto Madeira Sea, sea Life, Life, que é um projeto que sensibiliza a preservação da, que visa a sensibilizar para a pre, preservação, olha, olha o Red Bull, olha o Red Bull, olha o Red Bull, preservação <risos> da biodiversidade, Certeza. correto, Certeza. Uh, e... Visto que tu estavas a falar de que nós perdemos grande parte da, da biodiversidade no espaço de 30 anos, a, a, a pergunta que tenho para ti é: será que, visto ser a madeira um, um exemplo no sentido de. No, no resto do mundo, a coisa está tá pior do que aqui, ah, então, nós uh, um, um turista chega aqui e olha para o mar e, e até pode, pode ter a impressão de que aqui está tudo bem, claro, e está tá tudo azul. limpo e está azul e está tudo ok, mas na, a realidade não é essa. Existe ainda algum sítio que não vejo tanta essa diferença aqui é, na ilha? É, as pontas, as pontas da ilha. estou a falar da ponta do Pargo e ali a... Uh, uh, Uh, no Canto uh, uh, o de São não, Ponta Ponto de São Marais, aquela zona toda ali é só, é só as pontas é que se é safam e algumas partes do, do Norte opa, o, pelo, o Pelo do Mar ainda está tá, tá excelente o Pelo do Mar até Ponta do Pargo ainda tem, ainda tem muita vida mas o Funchal é um aquário que não é levado a um ano okay. Para tu tens a noção da imagem Pá, e depois não é só isso. É as espécies que estão a ser constantemente é, pá, ameaçadas pela terra, pela poluição, por hectares que não funcionam, é a desviação da própria água. É, pá, vou dar um exemplo que toda a gente lembra-se, de certeza, que é o, o sargaço. O sargaço era uma planta que havia uhum. na, na nossa costa, uhum. na, na nossa orla marítima, e que servia... Muito para a proteção de quê? dos ovos dos crustáceos, dos chocos, uh, santolas. Uh, era uma proteção que os pais tinham ali para depositar os seus ovos. A partir do momento que há acedias da elixaviação da, da, da, da água, essas algas desaparecem e, logicamente, desaparece tudo do resto vou, vou dizer estes últimos 5 anos para ver jogos e para ver essas coisas que era uma das partes espal... é muito difícil antes a gente via cinco 10 choques por mergulho hoje em dia a gente só consegue ver lá à noite a caçar Portanto, pode haver uma zona ou outra que apareça, mas é muito esporadicamente. eu sabia que quando ia para os Reis Magos eu ia fotografar e filmar chocos Exatamente, porque sabia hoje que não, era o que, que eu gostava E tu chegares, uh, pá, é, um, é um ser é um ser que é as anêmonas. as anêmonas crescem, mas são muito pequeninas como qualquer coisa, depois ficam coisas monstruosas e, te, e tinha lá uma, pá, que já visite pelo menos há uns 20 anos uh, Uma específica Uma específica, específica, específica, uma, uma Lilás, que é lindíssima Ok! Pá, e ela Sim. acabou por Eu morrer sei, ah, <risos> tem <risos> o Francisco é um povo <risos> uh, A sério, é, é. o Francisco é okay, pá, okay. e pronto e as, e as coisas vão sabes, uh, pá, vai, claro. vai ter a ver e, porque se está assim muito, muito, muito muito, muito, muito, grande, estás a -ver. E estou a falar destas desta espécie que é a que toda a gente conhece e é que toda a gente consegue ver. Exato. Porque há espécies subaquáticas, como neste caso desta, desta anêmona que eu estava a falar, para lá e, e vês a, a anêmona completamente subterrada, estás a ver? Pá, é uma dor, é uma dor. E houve uma fase, uh, depois do 20 de Fevereiro, assim, que, pá, eu não, não, não, não cheguei a mergulhar porque a saída do mergulho uh, muito triste, mas triste. Uh, Pai, é a mesma coisa do que veres a tua casa a ser destruída. Claro, claro. O teu qual de Com trabalho, cheio de lama, as espécies todas a morrer. É horrível, é horrível. Agora vamos ver a evolução deste, o que é que, que, é que dá, mas é assim, nós, nós temos de ter cuidado com o nosso mar, que é, é a nossa base. E dirias que a tua fotografia vem mesmo, uh, uh, o objetivo da tua fotografia e do teu vídeo uh, subaquático é mesmo para alertar e mostrar que há, há beleza uh, no mundo subaquático e que as pessoas devem pensar... Uh, em pá, em fazer. Uh, o que é que tu achas que deve ser feito para minimizar os estragos que estão a ser feitos atualmente no mar e na oh, biodiversidade? Opa, é os governantes terem consciência do mal que, que isto está. O, o, o, o quanto mal isto está. É porque, pronto, pá, está tudo ok, e, bem em cima da água, não, não há. ver-se sair algumas manchas de ácido mureado que hoje, mas. Uh, é as pessoas serem sensíveis, uh, portanto, como estavas a dizer, e bem André, a minha fotografia é, e faço para quê? Para sensibilizar as pessoas a, a verem que há outro mundo. Uh, um mundo, um mundo que a maior parte das pessoas não conhece, mas que a gente depende dele, também. Claro, Porque claro. Se, essa, se, essa, hum. pá, se essas espécies começam a morrer, portanto, vai haver uma evolução de outras coisas, que são prejudiciais para nós, como bactérias, vírus, micróbios, completamente. Pronto. E, pá, tem que haver uma sensibilização, tem que chegar, alguém tem que chegar e dizer assim, ok, quais são as hectares que estão a funcionar? É estas. Quais são as hectares que não estão a funcionar? É esta. Os imiciários estão a sair aonde? Estão a sair aos 80 metros. Não, não estão a sair aos 80 metros como devia ser. Estão a sair aos 20 metros, porque no tubo há quebras no, no tubo. Pá, e isso, como ninguém vê? Isto vai passando e as pessoas não têm a noção. E, e o trabalho que eu faço também é um pedaço de sensibilizar as pessoas. Dizer, pá, vocês, okay, vocês não mergulham, não conseguem ver, mas está aqui... Pá, e é isso... É um, acho que é o meu... Pessoal, andava um vídeo a circular na internet, um vídeo muito mal, eu quando vi aquilo chorei, de um... na Praia do Garajal, para a seguir, na Reserva Natural. Acho que foi dos Reis Magos, acho, acho que foi dos Reis Magos. Uh, de um tubo, que vai... Isso é um não é? Hum. E, e que estava a deitar, estava a poluir o mar. Claro, claro. Tá. Eu vi aquilo e fiquei aterrorizada, porque realmente quem não vê, não sabe o que Não, acontece. não, não. E aquilo é mais ou menos tranquilo até. E nós vamos buscar comida ao mar. Completamente, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Não, e o problema aqui também, o que se passa é... Tu tens duas filhas, imagina, tu as tuas filhas estão um banho. Estão na praia. Se não tomarem duas logo a assim, seguir... <risos> há problemas e está a haver, ao longo destes anos todos, infecções urinárias, coisas que não havia, <risos> uh, manchas na pele... Pois é. Portanto... Uh, pás, dirias, dirias que estamos a estragar o planeta? Oh, o planeta já está a estragado não, O planeta já está a estragado já... Mas há salvação ou, ah, é. ou pode haver minimização do mal que estamos a fazer? Contudo, Esquece não há salvação, isso. é para a morte. Agora, o resto é uma questão da gente conversar e as pessoas serem pessoas sérias. Não, não é estar à procura de protagonismo porque aquilo vai dar uh, vo votos ou whatever. Exato. Uh, sei o que vai te dar. Quarto, uh... quarto, sim. Mas o que é que uma pessoa como nós, um que não em casa, pode fazer para mudar... Olha, não faltaram dar um caso, no 20 de fevereiro eu tive, fiz entrevistas e mostrei e, e só num dia mandei uh, 500, 500 vídeos para toda a gente em Portugal, seja para, para, para, para a Sobrinha do Costou, toda a gente, porque isto uhum. estava a ficar grave, estava a ficar com manchas de terra daqui às desertas. Estava Fof. gravíssimo e ainda hoje a gente está a sofrer isso. Essa zona onde tem coisa é uh, um deserto, não tem... Nada, nem algas, só, é só lama. E cada vez que o mar oscila, eu, eu, eu fiz o vídeo, e a explicar, assim, pá, fizeram ameaças, por exemplo. Fizeram ameaças? Claro, pá, que era para... Para não... ter calma, para não, pra não sim, espalhar. Sim, sim, mas também, pá... <risos> não, olha, vou dar um exemplo. Uh, havia uma base de mergulho que era lá do... Roca Mar, que tinha um flano alemão, não sei o quê. Exato. Ou outro E ele, uma vez, com uma, uma de agressividade, que eu não podia pôr os vídeos que estava-lhe a arrebentar o um negócio. um negócio? Exato. Mas é a realidade. já olha, mas se... Uh, uh, estava-lhe a dizer, ó oh, oh, oh, bem, ouve, oh, se tu... Chegam aqui os clientes e têm visibilidade de 50 centímetros isso é o que eles têm no país deles, eles não precisam de pagar. Oh, pô, também, tá. exatamente, no país deles é ainda pior. Pá, e outras coisas mais, também não, não, não, não, não me apetece falar aqui. Tranquilo, mas tranquilo. Uh, É complicado, é complicado. Uma pessoa tentar ajudar para um bem comum e há um ou outro que só olha para a barriga, só olha para o seu bem. E cortam-te as asas, já, Enquanto vier assim, pronto. Uh, pá, e uma pessoa também a seguir. Como. Está como, tá aqui a incentivar as pessoas para, para. e a sensibilizar as pessoas para ter cuidado com o mar, com os lixos ou, uh, e depois levar uma relampada destas. Exato. Pá, perdes, perdes a vontade de. Opa, de, de continuar, por isso eu também vou, vou para outros países, fazer as coisas, para as Maldivas, por exemplo. Sim, exato, que é que eu, tudo mais... Sim. Que exato, ah, ah, é que muito mais preservado. Exato, e vou-te dar o caso dos Açores, passei, fiz vários trabalhos nos Açores. Okay, lá, os Açores estão muito melhor o estado dos Açores está muito melhor do que aqui, então. Uh, então claro, é estão, então claro, temos que olhar tá, para os ossores claro, como tá. um exemplo daquilo que eles estão a fazer. Pai, certas coisas sim, Exame. certas coisas não. Eles têm a primeira reserva entre os pescadores. Pai, isso é excepcional. Claro. Isso só demonstra um mente muito assim mais mais evoluído. Consciente. É, consciente em termos ambientais. Aqui não. Aqui, sabes o que é que eu, eu, eu, eu para homem? Vamos apanhar isso? Pô, isto é pequenininho. Ou se não apanhar, o outro vai e apanha. Enquanto houver <risas> esta filosofia... Uh, uh, enquanto houver uh, uh, uh, uh, um esta filosofia... a, death, a, gente vai a caim, aqui A gente vai a caminho do poço. Enquanto houver esta filosofia, a gente vai a caminho do posto. Esperemos que 2020 não seja, não seja um ano de exemplo para os anos seguintes, que aí venha, não é? Uh, e em todas as áreas, portanto, acredito e tenho esperança, porque sou uma pessoa positiva até, que a coisa Muito. pode, pode ver a melhorar. Uh, claro que tu estás mais desencantado, porque vês à tua frente, claro. mas uh, não, como é que é? Tu dizes que é, não há, é, solução para a morte. Exatamente. Portanto, isso não há. Isso não há. Georgina. Estamos aqui a falar de mensagens, estamos aqui a falar de transmissão do, do, do, do, de algo, uh, através da, da fotografia, através do vídeo. Uh, tu fizeste a tua primeira exposição a solo, chamado Miragem, correto? Na barreirinha Bar Café. Queres-me explicar? todo o processo, todo o conceito por trás do Miragem. Estive a ver algumas fotos e agradam-me bastante e queria que tu me elucidasses, vá, uh, daquilo que tentaste transmitir através daí. Ok, então, um, o Miragem nasceu da minha paixão pela ilha e de aqui, uh, e a minha experiência também para fora durante três anos. Uhum. E eu quis, de certa forma, uh, dar valor uh, às nossas tradições, à nossa cultura, uhum. através desse projeto, porque eu acredito que cada pessoa pode trazer algo de único uh, dentro de, de uma turma de faculdade, por exemplo, uh, ao partilhar algo uh, uh, uh, que, é, que é de si, que é, de, que que é, é muito pessoal, pessoal, não é? Exatamente. E o meu trabalho é muito, é muito relacionado com isso, com as minhas experiências, com as minhas vivências, com a infância, a ver aqui na Ilha da Madeira, e, e então é. A miragem é como uma, uma viagem de ida e de vinda, e. Uh, Portanto, porque... como vias a Madeira antes e como vês a Madeira agora? porque sim, diria, sim. Dirias que o provérbio, que não é provérbio, uh, só conheces a ilha quando sais dela de está é, muito presente nesta, nesta tua exposição. Sim, sim, sim, eu acho que. Sim, porque de certa forma eu. Antes de ir para a faculdade estava numa altura em que eu queria ver o mundo, eu queria experienciar outras coisas. E depois quando estamos lá fora também começamos a dar mais valor uh, aqui. Não é que antes não desse, mas come começamos a ver as coisas de maneira diferente. Uhum. Uh, e pronto, também tem muita influência, este projeto tem muita influência da poesia do meu bisavô, que era é o Teodoro Correia. Ok, ok. Uh, e não sabia, não fazia ideia. Eu, Pois, não fiz bem a minha pesquisa fogo <risos> <Damn> it! <risos> <risos> <risos> fogo no é <drag>. mesmo <risos> <risos> <risos> pronto agora estou-te a contar por isso não foi <risos> a melhor maneira de saber é mesmo parte boca a boca, <risos> <risos> boca, à boca. e lá na exposição e tinha algumas passagens alguns poemas do meu bisavô e outros que também fui eu que escrevi ao durante a minha experiência na faculdade uhum. e, e estar longe de, das pessoas que, que eram mais próximas de, do coração por <risos> Um, e sim, e fui muito por aí, comecei muito fotografar a cultura madeirense, algumas tradições, fotografei uh, as redes de, de, de transporte, fotografei também os frutos, fotografei as bananas uh, Foi muito por aí, mas só que a seguir desenvolveu-se de uma maneira muito mais... Sentimental e muito mais nostálgica do que eu estava à espera. Okay. E a poesia do meu bisavô, um, que já ele, era de, ele nasceu em 1940 uh, ou antes? Sim, não, a poesia dele era nos anos 50. Ok, sim sim Pronto, e era muito uh, a mostrar uh, a paixão dele pela ilha e pela sua família. E então, ele falava, falava muito também do imigrante, das saudades do imigrante. Ok, das saudades, exatamente. Sim, e então foi muito por aí a inspiração e, e pronto, as casas abandonadas que se vê por aí, que são as pessoas que, que vão embora e que. e que deixam tudo para voltam. trás, exato. Sim, e então fotografei também muitos sítios abandonados e depois a, a ligação com a natureza. Também... e também ver a natureza <risos> a reclamar aquilo que foi abandonado claro. e foi construído sim, por um homem, sim, não é? Sim, sim. isso é que deve ser mais interessante talvez na, na tua ótica pessoal e artística ver que a natureza Mas depois é. reclama tudo aquilo que foi <risos> Exatamente. abandonado Exatamente. Uma coisa que provavelmente também acontece debaixo do mar, ah, correto? muito, <risos> muito por acaso Uh, eu sei que tu tens fotografias uh, de barcos uh, afundados. Uh, afundados e, e tu também vês essa reclamação da natureza ou não tanto por causa não, disto que e mais acelerada mais acelerada é, é, é, é, é é, ainda, é claro vou dar o exemplo do Madeirense o barco foi afundado em sim, 2020 sim, sim. Em 2000, aliás já tem 20 anos Uh, é incrível. É incrível a evolução das espécies que se instalaram no Quasco, no, no interior. Uh, tipo um ano a gente foi lá e ainda tinha as madeiras todas. Já no segundo ano que a gente foi, as madeiras já tinham sido todas comidas. Uau, já, você... isso é, já, uau, dizer, completamente uau. não, mas okay. já há zonas em que tinha algumas espécies, que sim, são sim, os sim. polpes, que entram para madeira dentro de e fazem buracos e correm. Uh, Impressionante. Toda a parte de metal toda cheia de micro-organismos, a começar, é fantástico. Mas estou a fazer um estudo fantástico na, na, nos dois bairros, tanto no Madeirense como na, na Corveta, ah, sim. Da, da evolução, exato. E hum. tem toda a lógica. De, muito bem, muito é bem. Fantástico. Também tens algum caso de algum lugar abandonado que tiveste? Uh, de, de, alguma, de, de algo assim curioso? Talvez, sei lá, não diria uma árvore crescer dentro de uma casa? Porque, quer dizer... A não ser que a casa fosse demasiado velha, mas mesmo assim penso que não. Mas algum caso ou algum lugar que seja especial para ti ou curioso nesse aspecto de reclamação de, da natureza? Porque há dias tive estive na, no sítio onde tu gravaste o, o videoclipe do Dropé o João Borges. Sim. Já agora parabéns, está muito bom. Já vamos lá, já vamos, já vamos falar dessa tua experiência. Estive lá na Marina Abandonada sim, e eu sim, acho eu aquilo lindíssimo. Tens algum outro lugar... Ah. E já estou a pedir aí que acho que é para eu também ir outra foto uhum. de que fosse curioso, neste, neste eu sentido. Acho, eu acho que, que esse sítio foi do sítio que mais me impressionou, com a maneira como a natureza já está a tomar conta do sítio. Outro sítio também que tem acontecido muito isso, é na Matur. Ok, sim, uh, sim, sim. Por exemplo, naquelas escadas em que assim, uma escadaria grande está a subir para o centro comercial, okay. já se vê plantas a saírem dentro das escadas uh, e pronto, como ni, aquilo não foi tratado durante muito tempo, as árvores também cresceram, está tudo a entrar. Tem árvore tem e plantas no teito que subiram as trepadeiras, tudo até o teito. Uau. Uhum. E aquilo cria aquilo é poético, aquilo é a natureza a tomar conta do sítio, do que, do que era dela no fundo, que foi destruído para ser construído outros edifícios. E é muito bonito ver isso, eu acho muito poético. Curiosamente, ambos uhum. os sítios perto do Morro também, <risos> curiosamente, exatamente, exatamente, tu acreditas que existem, uh, existe uma grande potencialidade de sítios cá na ilha para fazer qualquer tipo de projeto um, artístico, cinema. filme, cinema, cinema uh, eu... eu, eu... E não, não gosto de trazer a conversa para mim, mas eu, eu mas pronto, tenho, tenho, tenho, tenho que falar disto, que é. Em 2017 eu criei uma, um grupo de. Pop assim, é a Popsec. Sim, a exatamente. Um grupo de cineastas, e o nosso objetivo é encontrar lugares, explorar lugares a nível uh, cinematográfico que, que, pronto, que as pessoas não olham, que as pessoas não aproveitam sim. e então interessa-me muito, muito, muito esta, esta componente e tu achas que existe um sítio para tudo, para fazer tudo aqui na ilha? Claro que sim. Eu... Pronto, também temos, temos de ver que em termos de natureza temos um pouco de tudo. Temos o mar à nossa volta, em termos de clima também. Por exemplo, eu estive a filmar num, num sítio que estava sol, e depois de repente começou a vir um nevoeiro uma, de, de uma videoclip. E, e passou assim pela rapariga e isso não é uma coisa que acontece em todo o lado. Eu mostrei aquelas Temos mesmas Temos as microclimas, não é? é Temos as claro microclimas. Assim, mas isto, para, para ser feito, tipo, mesmo uma produção mais profissional, teria sido sem máquinas de ou assim, a vi por ali, e, e nós estávamos ali aquilo que foi completamente, completamente natural. Na <risos> <risos> <risos> completamente natural. Completamente natural, Eu sim, acho sim. que isso é incrível. E pronto, uh, em termos de arquitetura também, uh, e essa parte acho que tu podes falar mais um bocadinho mais do de... Sim, da arquitetura. Sim. Ah, lugares? Uh, lugares. Eu não ando muito, muito fora da água. É Oi! Uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada, uma coisa que ficou-me na cabeça de coisas abandonadas e é um, um, um barco que está afundado na Madalena do Mar. Chama-se o Bom Rei, que okay. uh, eu fiz um comentário e chamei-me Rei porque ele matou várias pessoas. Não, mas esse, esse barco era o Marchandess que matou 52 pessoas no da mesa. Esse barco tem, é mesmo... tem uma energia... Tem uma energia... E até o entrar no barco uh, afundado uh, tem uma energia okay. uh, diferente dos outros barcos que já foram preparados para, para afundar. Exato, claro. E então estou a passar a entrar no barco com, com um colega meu e pá, a gente vê a roupa pendurada com as, tudo as Sim. meias... Ah, pá, porque oh. ele afundou, deve ter andado ali no Reboês, mas ficou as coisas a assim, seguir tudo direitinho. Ainda tentei entrar na, na porta, na, na cabine do, do comandante, penso eu, só que a cama tinha virado e estava, a gente ainda bem tentou tentar entrar, mas, mas não consegui. Mas a cozinha incrível, a cozinha do navio, portanto, umas Sim. as panelas todas, mas tudo cheio de areia. Portanto, a areia, eu fui entrando pelo Nadir, com aquelas temos todas, e fui assentando, fui açoreando. acusando okay. Então, vejo assim as Uau. panelas e as coisas, assim, metade da areia. Parece até uma coisa de deserto. Tá, a ah, imagem que tu dá de uma cena de deserto. Então, tu, não tens, tu não tens deserto cá nem canelha, propriamente mas tens de baixo Boa, tá? sim, sim, Ou tens. seja, até tens tudo mesmo. Teste. <risos> tens mesmo tudo. A partir dos é interessante. Dos... Acredito que também foste de lá para baixo com o máquina, é certo? Sim, sim, sim, sim, ah, sim, sim. Tem tem fotografias sempre. fotografias desse Com vídeo, vídeo, vídeo. Nessa altura estava a trabalhar muito com vídeo. vídeo. Uh, sim, tem uma imagem. Até foi feito um documentário mas... e ganhou. Um... o ok, um... tenho que ver. Chama-se um Mao Rei. E depois tem umas coisas engraçadas que é tipo, sabes que as baterias são, pá, é um problema grave em termos claro. de, de poluição. E a gente, há uma parte que eu entro na casa das máquinas e vejo assim uma coisa, parecia uma nuvem. a ver? Ok. Era Bem. ácido. Era ácido. Portanto, quando cai com, com os dedos para ver aquilo que era, para quando começa a ver o, os dedos a, a, a... pá, parecia que estava a queimar uma pequena, um, tipo ardente quente. O que é isto? Pá. Mas quando a gente não soube, que seguir o cheiro das coisas, pá, era ali, pá, é, é, perigoso, é perigoso. E como é que se consegue resolver esse problema? É mesmo uma equipa é não, é não, é. não, é não, é não há hipótese, não há hipótese mesmo. Pá, há para outro. dinheiro. Claro, exatamente. É pá, tem claro que, é que, que ser uma equipa claro grande, chegar lá em pá, mas é impossível. É, quer dizer, não é impossível, é possível, mas quanto há dinheiro que vais investir, pá, não há ninguém... Quem devia pagar isto tudo deveria ser o seguro do barco, exato. exato. Aí, o, o, o seguro é que devia pegar no barco e desmantelar o barco todo claro. e, e não, não deixá-lo no fundo. Acho eu, não sei. Isto é a minha, a sim, minha sim, maneira, sim, sim, é a maneira de pensar de... e arranjar exato. uma solução Exatamente. Exatamente, eu li no teu site que o teu, a tua fonte de inspiração é o feminino certo. e o mundo subaquático. Certíssimo. Tu também dirias, Jorgelina, que o feminino é a tua fonte de inspiração também? Visto que também fotografas mais mulheres do que homens? Sim, acho que sim. Uh... O corpo feminino é mais, é é feminino. mais o, corpo feminino, o corpo feminino é sempre mais bonito do que o masculino. O masculino é tudo muito quadrado. Talvez, uh, sim, achas, que é... acho que... achas que é, Houve. não. Eu acho que o corpo feminino traz mais poesia do que, sim, do que o corpo sim. masculino. Não sei se tens a mesma opinião. Eu acho que eu, eu fotógrafo mais uh, mulheres, acho que é mais pelo sentido de se sentir mais à vontade. Ok. Também, okay. obviamente, que aprecia uhum. a beleza delas, mas é mesmo mais, eu, eu tenho feito uh, pouco a pouco mais a... Uh, o desafio de fotografar, sei que são as coisas, mas é sempre um bocadinho mais difícil para mim. Não sei. Certo. Acho hum? que, assim, com, cada, com cada pessoa depende como é que se sente mais à vontade. Puxa, e acho também por eu consegui, consegui pôr um pouco mais de mim na... na nas modelos, nas pessoas que estou a fotografar. Exato, porque identificas-te, que identificaste. logicamente com, com elas e com, sim, sim. Com, com o formato não é do, do próprio corpo em si e dá para uh, explorar de outras formas, não é? talvez é por aí, não é? Sim, e também do projeto. Portanto, não é que eu só fotografo Paris, para Sim, é claro, isso. claro, sim. Tu também fizeste o videoclip o video do Drop-E do, Drop -E e do e com, com o João Borges também, que eram dois Ai. homens e a experiência sim, foi completamente sim. diferente, tenho a certeza. Sim, eu já fotografei também o João Borges há duas vezes. Exato. É fácil fotografar, é o fotografar o João Borges. É fácil fotografar é o João Borges. <risos> sim, <risos> a, figura, a figura só... Um uh, tem uma, tem uma tem energia feminina, sim. Tem uma energia ah. feminina, é claro. É fácil fotografar um homem com, com essa... Pode Sim, ele é muito carismático. Ele fica fotografa muito bem. É fotos. Hum. Algum desafio de teres feito o um vídeo ah. Foi o teu primeiro videoclip? Sim. Ok. Se não contarmos com o um vídeo que eu fiz há dois anos atrás com a minha prima da Taylor Swift na casa dela. E está publicado? <risos> Pergunta-chave. Não está publicado porque ela tem muita vergonha daquele vídeo, apesar de eu adorar porque primeiro. Ou seja, <risos> por ti tu publicarias a... o vídeo? Só mais pela brincadeira, porque... Mas publicarias. Talvez. Manda a mensagem lá. <risos> com a câmera, manda a mensagem. Disso. Madalena, nós estamos de trazer este vídeo à vida, outra vez. E eu quero ver pessoalmente também. Eu acho que todos aqui, no Relampada, o pessoal do Relampada, quero ver todos, Não, é todos querem ver. Taylor Swift. Pequenas... Taylor Swift. Sim, <risos> Taylor exactly. Swift. Mas já tinha passagens e tudo, estava muito dinâmico. Uau, ok, e pronto, eu tentei inspirar-me nisso, de certa forma, para o, para o vídeo do DROP. Para o vídeo do DROP. Do drop <risos> do e está a dar que falar, esse vídeo, e está a ter ah, muita visualização, está tá, tá, tá fixe. Para os números que nós estamos habituados aqui sim. à ilha, está é, tá muito bom eh, a, a, de, a nível das visualizações e tudo mais. Portanto, parabéns, hum, então, mais uma tá. vez pelo trabalho, está muito bem conseguido. ao <risos> O clima influencia bastante quando vais lá para baixo fotografar ou filmar. Não, quase nada. Não. É mais a questão da cor que então. Sim. Mas em termos de. Por exemplo, quando está um temporal à partida, não sei se vocês mergulham quando está um temporal, não é? Uh, mergulhamos no, no, no lado onde não está temporal. Onde não está temporal. <risos> Mas já aconteceu eu estar um temporal ou mergulharem já, e já, de já, vem o um temporal já, já. e não influencia de tudo. Uh, é assim, depende da zona. Agora, depende. É assim, se for uma... Se for fola, fola é a deslocação da onda. Uh, já me aconteceu, já me aconteceu de mergulhar uh, no norte, chama-se a Baixa da Gerardia. Ok. Uh, uh, chama-se Gerárdia porque está cheio de coral que se chama Gerárdia. O próprio coral chama-se Gerardia. Ok, Gerardia. Que é o. o há, um, há um que é uh, coral incrustante e há o que é o coral branco. Uh, coral negro, aliás. Que é, uh, a árvore é branca. Eu só quando sei, que quando sai, é que fica preta. Ah, ok. É engraçado. Okay, engraçado. E, e aí sim, a gente estava a muralhar aí aos 40 metros. Uh, o pessoal já tinha subido e depois e eu mergulho com outro sistema, que é um sistema, um rebreeder, que é reciclado. Portanto, o ar okay. que tu estás a, a respirar é sempre reciclado. Não emite bolhas e dá-te uma autonomia de 6 horas, ah, horas aos 90 bosta. metros. Okay, okay. Portanto, é o outro campeonato. E exactly. uh, o pessoal já, já tinha subido e estava a começar a entrar. E eu estava aos 40 metros e andava assim, como daqui para aí. Como, assim. Ah, constante moeda. Exatamente. <risos> Foi a vez wow. que me senti assim mais... Pai, é o Mar do Norte, o Mar do Norte é diferente. o Mar do Norte, Mar, Norte, o Mar, o Mar é, do Norte é muito parecido com o Mar dos Açores. Toda é, a gente é... vai para lá surfar por alguma razão, não é? Exato. Exato. Tem, também o Sul, ali, também tem ali alguns lugares. Uhum. No Jardim do Mar também é muito bom para baixar. E basicamente é isso. Da mesma maneira que a Georgina está mais à vontade com, com, com as mulheres, dirias que tu estás mais à vontade com um tipo específico de peixe? Existe algum método de aproximação? Ah. E é diferente para, para, para os tipos é, de espécies? Sim, sim. Queres falar-me um bocadinho não, disso? O, o que é comum a todos, uh, uh, para captar as boas imagens, sim. seja ela de macro, seja ela ambiente ou peixes, o que é que tu tens que fazer? Tu, tens, tu estás a respirar. Não estou a falar com o circuito aberto, circuito normal, com bolhas. Não estou a falar com o hibrida. Isso já, já não tens que fazer. Sim, sim. Mas com um mergulhador normal, com o um sistema normal. <risos> Quando, vamos por, tem aí o animal, não é? E o que é fotografá-lo, não é? Uhum. Portanto, tu antes de fotografar, já preparas a máquina, certo? Que ele está ali. E há é uma coisa muito importante na fotografia subaquática: é as bolhas. Exato, é então, que tu Tens fazes. Que evitar ao máximo. Tu respiras e o, todo o processo que tu vais fazer para fotografar, para focar, para buscar a abertura, tudo... não podes respirar. Só podes respirar quando voltas outra vez ao teu ponto de partida. Exato. E aí a espécie fica. Ok, sim. Então preocup... tem pão mais uma hipótese quando bolhas... estás em cima e fazes fala... é a mesma coisa do que estás a falar. E claro, pode em todos. Há uma espécie mais difícil de fotografar do que outra. Qual é a mais desafiante que encontraste até agora? Eu, eu presumo que as baleias tu tens, tá, mesmo distante, yeah, porque senão yeah. <risos> podem-te atropelar sem querer. Opa, cada é, é, é dificuldade, tem não a sua dificuldade. Há um peixe que é o cagão, que é o pavo o peixe verde. Ok. Para mim, isso é, é, é o... não sabes? É o que sabes, é um peixe verde que tem sempre no, está sempre no fundo, perto com as castanhetas. Um que tem umas riscas, um arrisca Talvez é, eu o vou... verde Exatamente. Okay. E esse peixe, para mim... É fantástico para fotografar, é uma coisinha assim disso também, mas eu acho um piadão esse pai Porquê? Porque ele faz pose mesmo para a fotografia. Ele faz pose para a fotografia. Já está habituado à presença humana, está bem? Só que ele, ele tem, e depois tu tens que estudar o, o, o animal, tá, tu ficas aí à volta de uns 20 minutos a ver como é que ele se comporta. E ele vai acabar por fazer uma coisa cíclica, estás a ver? E então, como tu sabes que ele vai passar ali vais sacar a foto ali. Impressionante. Pode demorar 40 minutos claro. para fazeres a foto é, perfeita. Exatamente. Mas fica. Claro que sim. Mas fica. Impressionante. <risos> Por falar em poses, tu trabalhas muito com poses, certo? Ou tu deixas a, a modelos expressar? É... Ou não? Tens uma coisa já na tua cabeça e queres fazer daquela maneira? Sim, sim. Muitas vezes tenho já a ideia na cabeça okay. e depois tenho de, tenho de dar umas dicas à modelo. Mas também depende. Há pessoas que chegam lá e já, têm, já são muito já estão habituadas, já têm uma vontade diferente e já também já têm ideias de poses. E é muito um trabalho em equipe, eu acho. Tanto da modelo como da, da minha parte. E uh, eu tanto sempre por buscar poses que sejam mais interessantes, que não sejam sexys. Sim, tipo Mais... Sim, sim, sim. sim. Diferentes, não sejam muito, uh, demasiado eróticas, exatamente. Sim. que no sentido. Dessa linguagem. Claro. É, e então... Mas eu acho que isso é muito interessante. Eu até fiz a minha dissertação, que é tipo, a tese no uh -huh. final do curso. Uh -huh. Tudo sobre poses e, e a estudar o trabalho de outros artistas também que estavam a usar um, diferentes poses para os trabalhos. E, e sim, é criar algo único, algo, algo diferente. Claro. Portanto, interessante, dois métodos diferentes. Um método mais que tens mais controle da pose e, claro, e da coisa, é é e, e um é que é completamente que é caótico. É que ah, achas sim. que eles já têm amigos debaixo do de <risos> móvel? <risos> já, já os entende. Já os entende. Bem, nós estamos já a ficar sem tempo, mas uh, antes de nós terminarmos, eu tenho assim. Perguntas muito rápidas e vocês vão ter, que, vão ter que escolher uma sem pensar muito, ok? Portanto, é, são duas hipóteses, duas opções e vocês têm que escolher uma. Okay. E depois vamos fazer um pequeno, um pequeno jogo uh, na qual eu vou escolher uma das vossas fotografias. E tinha três, mas como estamos assim com pouco tempo, vamos fazer só uma. Vou escolher uma das vossas fotografias que já tenho guardado e eu quero saber a história por detrás daquela foto. Ui. Ok? Portanto, vamos a isto. Tentem responder ao mesmo tempo ou... Quem sentir que quer responder primeiro responde e vamos a é isto. É. Preto e branco ou cores? Cor. Cor. Digital ou analógico? Digital. Digital. <risos> vertical ou horizontal? Vertical. Vertical. Uau, uau, uau, esse foi... <risos> vertical, vertical. <risos> Flash ou luz natural? Luz natural. Flash. Ok, ok. <risos> e a última? Isto é controversa. controvérsia. Canon ou Nikon? E sei que ambos não usam nem Canon nem Nikon, mas não. Canon ou Nikon? Eu uso Canon e eu uso E também. Ah não, eu uso Nikon e Son. Foi Scannon, Nikon então. E tu? Tanto faz. Canon, so tanto faz. Só mais. É isto mesmo. Vamos agora, ao... passar, vamos agora passar então ao último o quadro desta entrevista. Vamos jogar um joguinho chamado Explica-me isto. Ok, portanto, como vos disse, eu tinha aqui várias fotografias, mas eu vou escolher apenas uma. E vamos falar de tudo um pouco, da história por trás da fotografia. Vamos começar por Georgina. Georgina, eu adoro esta fotografia. Eu acho belíssima esta fotografia. E eu quero que me expliques em que contexto foi esta fotografia, onde é que foi, porquê, pá. Eu okay. acho isto belíssimo. Belíssimo mesmo. Pronto, a ideia é por trás dessa fotografia... Como eu estava a explorar pronto, a nossa cultura, que também está muito ligada à religião, uhum. eu queria fotografar uma virgem e então eu fui ao, fui ao café, café do Relógio, onde fazem peças de Vime. Ah, ok. E eles emprestaram algumas peças e eu gostei imenso logo desta e eu, eu comecei logo a pensar isto realmente estava ah, a fazer tipo uma uma arela, por assim atrás da pessoa e eu comecei logo a ter ideias e fomos até a onde é que isso é não São Jorge São Jorge sim São Jorge já na, na praia onde tem assim uma umas poças poças atrás que entra o mar okay. tem ali umas piscinas e eu coloquei a modelo mesmo uma em cima de uma ponta ah, Exato, isto é um ponto. Sim. exatamente. E isso é a minha mãe atrás a segurar na, ah, na peça de vírus. exatamente. Vivo, portanto, isto é a parte porque nós não tínhamos outra maneira plantar. para... Isto é a parte isto é, isto é a sim. de baixo. Ah, portanto, ela está deitada mesmo... É. Não, ela está de pé. Ela está tá de, de pé. A minha mãe está, tipo, embaixo, assim, a segurar na, na peça. Ah, ok. E eu tirei a fotografia de baixo para cima, que era só para se ver o céu. Ok, mas e ela está inclinada, que... certo? Ela está inclinada para a frente ou está à direita? Talvez a perspectiva tá engane-me tá quase aqui. Ou à direita, ou eu olhar assim para cima. E eu tirei a fotografia de baixo. Eu okay. queria mesmo que seja disse essa ideia do céu, de vida assim altiva. E... Ok, ok. E pronto, é uma das minhas fotografias preferidas também. Belíssima eu foto, por acaso gostei bastante. <risos> gostei bastante desta foto. E a foto eu não do eu não Gonçalo. Que é a Virgem. A virgem. <risos> nome da fotografia. Muito bem. <risos> Epá, esta <risos> boíssima Gonçalo, boíssima. Yeah. Esta é tem uma história engraçada de cá. Esta deve ter duas semanas conta atrás. Conta-nos, E uh, tu está buíssima, fui convidado né? para, um, para um trabalho que já está a decorrer durante dois anos uh, que se chama Whale well Tales, que é, um, que é a análise das baleias dos cachalotes Uh, na Madeira. Uhum. Portanto, é um estudo bastante aprofundado, uh, feito pelo Filipe Alves, Rita Ferreira, a Ana tem uma, uma equipa de excelentes biólogos a, a, a trabalhar nesse, nesse projeto e então, o que acontece... Uh, eles vão com a besta e tiram um, um pedacinho, tipo um beliscão de, de pele, tanto das, dos cachalotes como das baleias, que é para seguir comparar com outra base de dados que okay. também estão várias pessoas no mundo também a fazer a mesma coisa. Ok, ok. E a gente está uh, a gente tá a fazer com, com, com duas espécies principalmente: uh, o cachalote e a baleia piloto. E, e nesse dia colocamos um emissor na baleia piloto em que até hoje acho que ainda está. Uh, o então... emissor ainda está? Está, tá, está. Então corpo. ela tem andado aqui no... No, no sul da Madeira, depois o fim de semana foi passar o fim de semana ao norte, fica lá no norte, depois <risos> há outras que vão a Canárias e vêm, assim tipo em Simples, 3, não? 4, é incrível. Sim, sim, sim, sim. E é isso que estão a fazer, que é super importante para nós. Claro, claro, para perceber Exatamente. a comunidade de baleias que existem Exatamente. aqui. E então, essa é uma baleia que inicialmente eu pensava que era uma baleia tropical, que é a segunda maior baleia do mundo, mas não é isso, é uma baleia uh, comum, uh, mas uh, já adulta, é um beijo com 18 metros, à volta, à volta desse. E, e a gente andava atrás da a gente já estava à volta de uma hora e meia atrás dessa baleia para lhe tirar só um belticãozinho. Pronto, para, para, para analisar o DNA. Isto. Exato, exato. E a gente sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E atrás dela e ela apareceu à frente e a gente vinha. É um trabalho comp muito complexo. Tanto da parte do skipper como da pessoa que vai, vai lhe tirar. Vai ou lhe aqui, não pode falhar. Exato. Uh, resumindo o coisa, a gente já estava lá há tanto tempo, sabes? E lá, pá, vamos embora, o Filipe, o, o, o Filipe Alves, disse, ah, pá, já, já estamos, já são quase 6 horas, já, a gente já não vai ver nada. Não sei, não sei. E a gente está a arrumar as coisas. Ela sai aqui. Olha lá, assim. Uau, Incrível! E fui esse bicho. E, e ficamos todos assim a olhar. E era nós a dizer: houve-se contárias, ninguém acredita. É impressionante, olha. Impressionante. muito boa foto. É linda, é É uma grande paixão que eu tenho é os estácios. Um, portanto, isto agora vem, estão tá, uns projetos agradáveis para a frente. Uh, vai haver coisas muito boas de Cetáceos uh, pronto, na superfície ainda não há muita polícia Ah, sim, muita sim. polícia, mas uh, não é visível Não é visível, uh, exatamente Não, mas é um, é um bicho incrível e, e eu que ainda não tive uh, o contacto direto quando estou a dizer o contacto direto, já teve várias vezes mas sim, sim. direto, sentir a energia a fluir entre nós sabe? <risos> Uh, é o Cachalote. Uh, o Estou o com uma grande... Estou uh, com uma grande vontade de tá estar com ele dentro da 2021. Não, pode ser até em, em 2020. Opa, então 2020 não, é assim não é assim tão mal. Pode ser. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui ao Relampada Espero que tenham gostado André, da experiência também E eu obrigado. certamente gostei bastante da nossa conversa de para aprender novas coisas Deu para ter uma outra visão sobre, sobre outras Sobre como é a fotografia de moda Ou a fotografia de, de subaquática Portanto, muito obrigado ah, Obrigado eu, Vocês aí desse lado estejam atentos ao trabalho Do Gonçalo e da Georgina Porque tenho a certeza que 2021 Vai ser o ano de arrasar Temos que faz... estar... <risos> temos que estar positivos com coisos coisos ou temos que estar positivos porque pá, as coisas vão melhorar muito obrigado e até à próxima lampada tá, feito, tá feito.